Bem-vindos à Taverna, meus queridos amigos Bem-vindos à semana do dia 22 de março a, a único, O único podcast que vai te ensinar como fazer as tarefas de casa E aprender a ser um bom dono de casa Nessa semana, cara, eu tava fazendo uma reflexão de vida importantíssima Tava em casa e tal, fui passar uns dias com a minha filha Esses dias, até por isso que não teve podcast semana passada, gente e aí, cara, eu tava raciocinando na lavagem de roupas. Vocês já pararam pra pensar como que uma roupa seca? Porque teoricamente, para você pensar, uma, uma a água, pra ela evaporar, ela teria que chegar a 100 graus Celsius. Mas uma roupa não chega nessa temperatura. Então eu tenho uma teoria, cara. Considerando as leis da química e da física... Eu acho que pela temperatura que chega essa água, micropartículas da água vão se dissolvendo e se soltam no ar, aumentando a umidade do local e assim a roupa seca. Viu, Peri? Aqui, meu filho, você vai aprender tudo sobre ser dono de casa. Fala comigo. Boa noite. Não brinca. De oh, papo é esse de lavar roupa aí. Pera aí, A Taverna, o podcast mais reiterado entre os químicos. Mano, o que, que você usou lá? Caralho, velho. Viagem bizonhas no podcast, mas seguimos aí com altas dicas aí de química, física, biologia, com o doutor Colosso. Eu não tenho nada pra complementar, não. Só que você tá muito doido, cara. Cara, e o pior que eu faço essas viagens. O tempo todo, cara. Como que as coisas na vida. Faça funciona? essas viagens Agora, quando você estiver no viagem, banheiro, sozinho. Parada. E não conte pra ninguém. Você tem que parar de usar esses negócios. Tô, tô zoando, <risos> Colô. Mas aqui eu tô bem, cara. Tive uns 15 é, dias bem é, pesados é. aqui, bem corridos. Senti falta de estar aqui gravando com vocês. No último episódio aí, eu fui... deu pra eu participar, né? O nosso amigo Capsudo apareceu aí. Mas estamos de volta aí, bastante animado. Bacana, cara. Seja bem-vindo novamente, Peri. E você, Siker, como é que tá? Como é que foi a semana? Como é que você tem passado? Boa noite. Salve, Colosso. Boa noite, galera. Como é que vocês estão? Por aqui foi tudo bem, corridinho, porém tudo no seu devido lugar e caminhando. Agora quando você for lavar a roupa, você já sabe como vai funcionar a secagem da roupa. Então agora você não precisa se preocupar mais com altas dicas aqui nesse É podcast. lógico, não abrirei mais um livro de física, porque Colosso é o meu senhor. Boa! É, de resto, tudo de boa. Tudo tranquilo, tamo junto aqui. Novamente para trazer mais algumas infos aí, algumas recomendações, notícias. Sempre o ponto... Mais legal para vocês acompanharem aí notícias e recomendações de games. Ótimo, meu querido. Obrigado. Fala, Luna. Como é que tá? Boa noite. Olá, boa noite. Como estão todos? E aqui deu uma amenizada nesse, nesse calor. Adorei. Tá um pouco frio. É, pô. No, essa, essa madrugada fez um grau no bairro mais frio de Belo Horizonte. Temos sinais de vida depois desse calor... Terrível. Peri, que adora o calor também, né, Peri? Eu sou da turma do calor, cara. É... Olô. Gosto mais de calor do que de frio, <risos> mas aqui também deu uma esfriada. Eu moro numa cidade muito quente, né, cara? Uma então, as cidades mais quentes do país aí. Então, tipo, 40 graus, a galera tá de boaça aqui, morrendo, mas de boaça. Então, deu uma esfriada aqui <risos> também. Acho que é geral o que rolou, né? É verdade, cara. Chegou uma frente fria aí. Eu, depois eu vou explicar o que, que acontece com o clima brasileiro. O Marco continuando nossas aulas aqui no podcast. Todo mundo esperando por isso. <risos> e lembrando, pessoal, que a gente vai estar disponível, né? Todas as plataformas de áudio mais famosas aí, que agregam ótimos podcasts. O que não agregam no nosso podcast é uma bosta, então fuja dessa plataforma. E nos escute no Spotify, Google Podcasts e por aí vai. E no YouTube também, quem, quer, quem quiser ver nossas carinhas no YouTube, vocês podem acompanhar a gente pelo YouTube no Colosso GT, tá bom? Mas essa semana quero trazer um tema um pouco filosófico aqui, que a gente decidiu ao longo dessa, desses últimos dias, que é o significado que os jogos têm para a vida da gente, no sentido... O que, que você sente ao você jogar, representa um determinado jogo para você, as emoções que aquilo te causa. Mais ou menos nisso fica no podcast, que quando a gente for discutir o tema, aí vocês vão entender melhor. Tenho certeza que vocês vão gostar desse tema, porque realmente assim, a gente já teve algumas discussões no nosso dia a dia, entre nós quatro aqui, que foi bem legal, bem legal mesmo, então... Podem ficar, que eu tenho certeza que vocês não vão se decepcionar. E seguindo aquele velho ritual nosso, de, do que, que a gente está jogando, indicações da semana, eu vou puxar a bola, primeiramente, para o nosso amigo Peri. Você está jogando o que, Peri? Bom, Colosso, é, aproveitando a, a deixa aí, é, não sei se vocês sabem, mas a, a Square Enix, né? agora a Square Enix, né? Relançou uma... uma ou melhor, lançou uma versão remasterizada dos seis primeiros Final Fantasy para PC na Steam, né? Aí, e assim, pô, como eu já falei várias vezes aqui, eu sou viciado nesses RPGs, mas eu nunca tinha jogado os primeiros Final Fantasy, aí eu aproveitei a oportunidade, fui lá, fechei um pacote logo, uns seis primeiros aí, e aí eu comecei, tipo, fazendo essa revisão bibliográfica gameística, né? É, tô lá pegando, peguei o Final Fantasy 1 pra jogar, cara. Eu realmente não conhecia o jogo, mais por uma questão do tipo. Queria por curiosidade, me saber de tipo, qual é. E pretendem jogar o 2, o 3, até o 6, né? Não sei se vocês sabem, né? Existe a galera raiz, raizona, que fala que o melhor Final Fantasy é o Final Fantasy 6. Tem aquela galera que já veio na onda do PlayStation que fala que o melhor Final Fantasy é o Final Fantasy 7. E eu faço a pergunta para você, Colosso. Qual que é a resposta correta? Qual que é o melhor Final Fantasy? Bom, Peri, me respondendo a sua pergunta, obviamente, hum. o melhor Final Fantasy da vida é o Final Fantasy VII. Oh, e quem oh, falar oh, é, o contrário, está errado. O <risos> ponto final está dito. E o podcast queimando manda sou eu. E se, e se negar que é o 7, acho que encerra aqui agora. Beleza. É. E Luna, e si, que vocês têm opinião sobre o assunto? É, eu não, eu não tenho muita referência pra gente conversar sobre Final Fantasy, por mais que eu sou um fã absurdo de RPG, como vocês já sabem, praticamente todas as minhas indicações aqui, desde o primeiro até esse podcast atual foram RPGs, eu não tenho referência porque, cara, eu devo ter jogado Final Fantasy, os antigassos, assim, de Super Nintendo. E, e eu nem lembro o nome, cara. Eu sei que é uma heresia pra um fã de RPG. Sim, eu reconheço. Mas não tenho conhecimento do tema pra poder dar uma opinião muito relevante pra vocês. É, eu tô no mesmo grupo. Eu não tenho muita autoridade no, no assunto. Mesmo gostando muito também de, de RPG. Só que na minha infância eu não conhecia Final não, Fantasy. Não, não me foi apresentado. E eu me odeio por isso. Eu tenho certeza que eu ia gostar. Ah, cara, mas é difícil. Eu, assim, fui conhecer Final Fantasy e fui só no PlayStation. Antes disso, eu nunca tive um console antes desse, a não ser umas um 3 Eu também fui conhecer no, no, no Play. No Play 1. Mas calma, galera. Eu não quero entrar numa discussão sobre qual é o melhor Final Fantasy, não é? Porque tem, rola uma piada interna sobre isso. Qual que é o melhor Final Fantasy? A resposta certa é Chrono Trigger, sacou? Que é da Square até o tem todos os elementos do Final Fantasy, só não leva o nome de Final Fantasy, e é muito melhor, é, é o melhor de todos, eu já cansei de falar do Chrono aqui. Ô oh, Peri, eu te devo desculpa, cara, foi vacilo meu. Você fez essa piada nos dois podcasts atrás, porque no último você não pôde participar, e eu não peguei, cara. Então é... Era, era pra eu ter falado o Crono Trigger mesmo, cara, foi mal. Mas eu levantei a bola só, né? Pois é, eu fiquei lá olhando <risos> pra cara de babaca. de é... é... E aproveitando, já que a gente tá nessa onda de DJ, RPG, eu já queria já deixar a minha indicação. Minha indicação de jogo não é nem bem uma indicação de jogo. É uma promoção na né? Steam, E é só para quem joga no computador, né? Que tá com a promoção de vários jogos de RPG. Entre eles o próprio Crono, só, pelo, só por exemplo, que o Crono tá por R$25,00, Fire Emblem Fantasy IX, R$20,00. Não tem muitos remasters. Ah, um de jogo que vai é, atender a galera da antiga. Um RPG mais novo aqui, mas não tá tão barato, né? Que é o. Mas é bem nessa pegada antiga, antiga, é o Octopath Traveler, que tá mais de 100 reais e tá na promoção. E, o, e tá também o Nier Replicante, tá 120, né? São jogos não, não da antiga, assim. Mas aí fica, eu acho que vale a pena quem curte um RPG, principalmente nessa linha do estilo para o um Final Fantasy, então, e joga no computador, dá uma olhadinha lá que tem muitos jogos bons cara só fazendo parênteses até mesmo para pegar a indicação do Peri para quem quer experimentar o Octopath Traveler desculpa a pronúncia mas é, tá na Game Pass para quem tem o Xbox tá então se alguém quer conferir aí a a indicação do Peri tá lá, é muito no estilo do, do combate de turnos, né, RPG por tipo, combate de turno, e eu acho que vale a pena mesmo, eu não cheguei a jogar, mas tem e altas indicações de... Ele é um jogo de 2019, mas ele é todo um, totalmente inspirado nesses jogos de RPG mais antigos mesmo, ele é um mod a nostalgia, é um jogo muito bom, tem mecânicas diferentes também, ele não é só um jogo novo feito no molde antigo, tem mecânicas novas e tal. Vale a pena. Eu só, eu só acho o preço dele muito salgado. O preço dele é original é 200, mais de 200 reais. E para um jogo de 2019. Não acho que, que vale a pena, né? Mas tá na promoção aí, ó. E tem na Game Pass, igual o Colosso falou. Você ficou curioso aí, tem a oportunidade, vale a pena conferir. Isso aí, gente. E Luna, o que você tá jogando? O que você indica pra gente hoje? Então, eu estou jogando três jogos, eu estou alternando. Tô no... Eu já, já falei deles eu Ainda não, não mudei Mas é o Overwatch O Ghost of Tsushima E o Subnautica Below Zero O Subnautica eu zerei ele ontem E só que ainda Eu deixei de fazer algumas coisas Mano, quando alguém fala pra mim Que zerou um jogo de sobrevivência Eu falo é mágico, cara Porque eu não entendo burufas Do que tem que fazer naquela merda daquele jogo Aí a pessoa fala Eu zerei eu falei, caralho, véio, é mágico. Ela sobreviveu, véio. é o um jogo, é. Ela, ela criou uma família, <risos> morreu de, sei lá, câncer natural. Câncer natural? Câncer ou morte natural? Não, véio. mano, eu lembro. Cara, eu lembro direitinho, quando lançaram o Minecraft, a primeira vez na vida. Aí falaram, não, cara, você tem que sobreviver. Eu falei, tá, beleza, eu vou sobreviver. E depois, faz o quê? Não, e aí é isso, você vai construindo as coisas e sobrevivendo. Eu falei, tá, e depois? Essa vida eu já vivo já na vida real, eu não quero jogar isso. Faz é sentido, não. né, cara? Mas, pelo menos, por aí que eu pensava, cara. É, pra mim, assim, pô, já sobreviveu, eu já sobrevivo na vida real, quero me divertir. Aí eu vou fazer diferente também na minha indicação. Vou na vibe aí do, do Peri. Eu vou indicar joguinhos do PS, que eles estão na promoção também. Vou começar com o It Takes Two que ganhou vários prêmios aí, e ele está na promoção por R$ 79,56. Eu acho que o preço dele é R$ 200, ou R$ 200 alguma coisa, o preço normal. E os outros são os jogos indie, que a PS, a PSN, ela faz muito isso também, ela faz as ofertas normais, depois... Normalmente ela faz, quase sempre ela faz promoção de jogo indie. E tem umas outras categorias lá que, que, elas vão ter, que ela vai alternando e eu não lembro. E esses jogos agora são os indies que o primeiro seria o We Happy Feel. Esse joguinho eu ainda não joguei, mas ele é muito legalzinho. Tipo, eu já vi algumas gameplays e tal. Aí fica uma dica aí, porque ele tá 25. Tem o conjunto dele, que tá R$39,95. Mas o que vem no conjunto é uma Season Pass que eu não sei o que é crescer Só queria falar uma coisa, Luna, rapidamente, para quem for jogar, que estiver é interessado no It's Take Two, seguinte, pessoal, só tem cooperativo, tá? É, ou local ou online. Então tem como jogar o jogo sozinho. Então só esse adendo aí. Ah, exatamente, a proposta. Compra parada achando que vai jogar sozinho, não vai não. Não tem a opção de jogar sozinho. O próximo indie é o Don't Starve Together, que é um joguinho de sobrevivência. Eu ia falar desse jogo de sobrevivência, quando você contou do Subnóstica. Eu, eu, eu acho esse jogo muito massa. Eu acho muito massa mesmo. <risos> Só que ele é muito... Não muitas, não. Tem que jogar com o co-op, né? Eu acho que ele sozinho não tem muita graça. Pelo menos no caminho não teve. É, esse em específico, que é o Together, ele acrescenta o, o co-op lá, o, que dá pra você chamar amiguinhos. E eu não, não sei ao certo se o single tá na promoção, mas é melhor o Together que é a mesma coisa do, do single, e você ainda pode chamar o amigo. E ele tá 25. O Dead Cells... Que eu adorei esse jogo, é aquele joguinho de... Ai gente, qual que é World esse Life? estilo de Dead Cells? É o, é o plataforma, like. plataforma? Outro tipo de jogo que o Colosso não entende. Roguelike, exato, exato. Rogue like. eu, eu tô achando assim, o preço... Não sei se vale, eu posso estar sendo um pouco mão de vaca. Mas ele tá R$ 62,34, tá na promoção também... Eu acho que ele tá 125 o preço normal. Tá numa, no, eu acho que poderia ser mais baratinho, tipo uns 40 reais. Mas como eu amo muito esse jogo, eu adorei demais. Que eu joguei no, no PC. Eu acho que, que quem curte é um ótimo jogo. Ele foi um jogo muito bem feito, muito. Foi, foi com bastante capricho que fizeram. E o último é o Mortal Shell. Que eu acho que esse realmente o Colosso vai, vai gostar assim que é no estilo Souls-like. Que ele tá 62,45. É um jogo da hora. Eu ainda não joguei. Eu, eu tenho ele, mas ainda não joguei. E, mas ele tá na minha lista. E, e só, só queria fazer mais um parênteses, gente. Todos os jogos que a Luna falou, se eu não me engano, todos, pra quem tem a Game Pass, está na Game Pass, tá? Pelo menos do console. Eu não sei se do PC tem, mas o It Takes Two tem, é, Don't, Don't Starve tem. Todos que ela falou, o We Have You, Dead Cells tem. O Happy se eu não me engano, ele saiu do catálogo há pouco tempo. Mas eu também vale uhum. a pena conferir, tá? Mas são ótimas indicações, apesar do eu não conhecer, mas Cells é muito bom, crítica, Eu né? também gosto muito. E... Só que eu fiquei, eu quando eu, eu vi, eu vi na promoção, eu também fiquei com a sensação, com a mesma sensação que a Luna ficou. Eu achei R$60,00 caro por ser promoção igual eu tava dizendo, eu concordo com o um aluno Dead Cells é um ótimo jogo, eu acho pra quem gosta do estilo, vale a pena eu só achei que pra promoção ficou caro, eu saio eu assim pô, pra uma promoção, mas a promoção é uma promoção bem enganosa, né, um jogo que eu sou declarado fã, que foi a primeira que, foi, que também tá nessa promoção aí, que é foi a minha primeira indicação, o podcast é o Hollow Knight, tá 30 conto, gostou da indicação, não fica de bobeira não vai lá e dá uma conferida que vale a pena. Boa, boa, é verdade o, o negócio do Dead Cells foi. Co... Eu ainda indiquei porque eu não achei assim tão caro. Mas poderia sim estar tá mais barato. O que eu ia falar era do Terraria, mas não, do Terraria não tá, gente. Não compra. Tá Se... quase 70 reais na promoção. E é um jogo de. Sei lá. Nossa, quando que foi que saiu o Terraria? Ah, dois mil e 9, cara. Tem um... É, não, é tem, tem muito tempo e não vale de jeito não, tá 68 alguma coisa, o preço dele normal na PSN é 120 também, 125, 130, alguma coisa assim, e mesmo da promoção não tá valendo, cara, eu que amo o jogo, adoro, eu tô doida pra arrastar o Seeker pra, pra jogar comigo, mas não, não, não tá dando, 70 reais área, não dá, um jogo que eu já joguei ainda. É pesado, cara. Eu acho pesado. Não, vai, não é promoção mesmo, é nada A é promoção enganosa que o Peri falou, cara. A gente podia cara. juntar e jogar o Don't Stop Together. verdade. A gente tava discutindo sobre jogos corpo, e esse é um coop que eu encaro. Eu acho ele bem divertido. Eu vou falar uma coisa nesse podcast aqui. Se você compra no Playstation, essa porra não tem crossplay, não, não conversa com outras plataformas. É. Se você tivesse um Xbox, dava pra jogar Todo mundo junto, feliz da vida Não, é eu tenho que ser o excluído De todo mundo Mas todo cara, mundo você fica vendo roupa tem. secando e filosofando Você tem outras coisas pra fazer A gente fica jogando, nós três, e você fica lá oh, Por que que tá secando? Por que que o céu é azul? Fica lá Ai, as micropartículas de vento Ai, nossa mano, Descobri é algo é um genial Vou falar no podcast A roupa secou, coloquei no sol mano. Gênio mano. Ah. Mas não, mas tem, tem um motivo Pra isso, cara, eu vou falar Então vou até puxar a bola Luna, você terminou suas indicações Então vou puxar a bola Pra já, eu já. poder falar do que que eu tô jogando Eu tô jogando ainda o Elder Ring Tá, então, cara Eu encontrei uma dupla de chefes a Fron adora fazer isso, né, velho Botar dois pra, pra você lutar Só pra você passar raiva E aí no momento, cara, que eu já tinha morrido Umas 20, 30 vezes Eu parei em frente à roupa e fiquei pensando Na vida, cara Falei, Jogar ou não jogar mais esse jogo O que eu faço, cara Aí eu comecei a viajar no, na secagem da roupa Que é uma coisa que não ia me traumatizar E eu provavelmente não morreria De ficar olhando uma roupa secar Tem todo um porquê, cara você deu, deu uma pausa pra, pra mente, né? Oi. É isso. Cara, eu falo para vocês. Eu tô, continuo jogando, tô falando do que eu tô jogando, continuo jogando The Ring. É o meu jogo preferido até então, tá? M muitos anos eu não tinha jogado alguma coisa tão intensamente volta tô jogando. Pode jogar à vontade aí, quem tiver 300 prata para pra andar no jogo, compra, porque é bom caralho. Não dá, não dá, não tem justificativo <risos> um jogo de 300 contas, Mano, tem, cara. Tem, tem coisa que não é uma questão de ter ou não um dinheiro, é até uma questão de critério, né, Luna? Eu nunca vou permitir isso na minha... Você é de propósito. Não, pelo amor de Deus, 300 contas... Não, a gente tem que... Ô, Ai, tem que proteger. Eu posso fazer um desabafo é em relação ao Bloodborne, cara? Que tem a ver com, que tem a ver com o que você Forte. falou aí, Rapidez. Tava, eu tava chegando de viagem, eu e minha esposa, aí tá, vou jogar um pouco, eu já tava próximo de um chefão, você que ele já jogou, é, um, é uma aranha lá, chamada Ron Aranha, não sei o que é lá, você tipo cai num lago e enfrenta a aranha, Ligado. E, assim, não é um chefão tão difícil assim, no Bloodborne tem chefões bem mais difíceis que ele. só que eu agarrei, cara, esse chefão, e tipo assim, você vai pro lago, tem, ela fica soltando umas aranhas menores, menores assim, do seu tamanho, e ela é uma cepa de uma aranha lá, que você tem que que matar. Fiquei, cara, uma hora morrendo com essa desgraça dessa aranha. Aí, minha esposa, vinha dá uma olhada. E eu tava lá morrendo pra aranha, saía. Voltava, dava outra olhada. Aí, ela já tava cansado, já tava assim, pô, só queria jogar um pouquinho depois da viagem. Ela sentou do lado assim, pô, você ainda tá nessa aranha ainda? Você não cansa de morrer pra ela, não? Falei, quase que eu falei, desgraça. Eu falei desgraça, não tô morrendo aqui porque eu quero, não. Eu tô morrendo porque eu sou ruim, sou retardado, não tenho... Tipo assim, bicho, eu quase parei de jogar ali Deleza, é eu gosto de morrer, não então... Acho que eu gosto de sofrer que isso <risos> Não, tomando o cu, cara É impressionante, peraí não sei se aconteceu isso pra você Por exemplo, eu morri 30 vezes pra esses caras Aí eu parei de jogar, né Falei, não, vou dar um tempo, cara Cara, na hora que eu voltei para jogar, matei de primeira. Esse é o padrão, cara. Nossa, isso acontece demais. É. Não, isso acontece Vocês muito. não jogam muito Metroidvania, mas. É, todo chefão no Metroidvania é assim, cara. Você vai pegando a manha. Você morre, mas você vai pegando o, o time das skills dele, né? Das animações. É normalmente ele muda de fase. Aí de repente, opa, você descansa a cabeça um pouco e simplesmente vira o chefão. Mais de boa, é muito comum de acontecer isso. Aí, continuando aqui nas minhas indicações, eu vou chegar. Vou, vou tentar ir muito na linha do pessoal para pegar jogos baratos, como eles estavam pegando jogos em promoções, vou puxar um pouco a porta para o lado do Xbox e indicar dois jogos que estão no Xbox que entraram recentemente que valem muito a pena a galera jogar. Quem quer testar e tal, não sabe o que jogar, fica meio perdido ali como se fosse o um Netflix. Guardiões da Galáxia, que entrou agora esse mês. É um baita jogo para quem curte um jogo de aventura com poucos elementos de RPG que vai ter algumas skills para vocês subindo. Super indico, tá? É bem legal. É muito na pegada do filme, tem muita piada e tal. Para quem curte, vale muito a pena. E o segundo que eu queria indicar. É o Tunic, que é um, um joguinho que entrou recentemente. Ele tem uma pegada muito parecida com Zelda. Agora, gente, não, vai, eu não vou falar o absurdo de que Tunic é melhor que Zelda, como algumas pessoas estão falando. Aí já é um pouco de exagero, cara. Me desculpa. Não porque Zelda representa o que representa. Não, porque Zelda realmente é melhor que Tunic. Vale a pena. É um jogo isométrico, né, com a câmera por cima. E tem vários... É, elementos, até de, de Souls Like, cara. Você vai é, passando as etapas, você encontra uma fogueira, onde é o um checkpoint. E se você morrer, você perde todo o seu ouro, que serve para você comprar outras coisas e tudo mais. E aí você pode chegar lá onde você morreu e pegar de volta. É muito parecido com, com Souls Like, com, com uma pegada do Zelda, os Zeldas mais antigos. Então super indico também, vale muito a pena um jogo bonitinho, bem legal, cara vale muito a pena bom, e agora eu vou puxar a bola aqui pro nosso amigo Sicker, que ele tem uma baita de uma indicação pra fazer e ele vai fazer aqui uma breve dissertação do jogo, então vamos lá Sicker, puxa a bola É que isso, Colosso, acha? Dissertação ou não? vou dar uma préviazinha do jogo e aí vocês... porque a recomendação de hoje é de peso, cara esse é... Esse tá no top tier ali dos, dos RPGs japoneses, né, JRPGs. E já foi premiado de, sei lá, centenas de, de prêmios. E muita gente mesmo considera o melhor RPG japonês do, do Playstation. No caso é o 4, mas ele é originalmente do 3, né. O jogo que eu vou falar hoje é o Persona 5. Ele é um exclusivo, né de Playstation, ele era de Playstation 3, creio eu. E eles é, remasterizaram e fizeram uma versão melhorada, que é o Persona 5 Royal, para é, Playstation 4, ele é exclusivo. Cara, esse jogo é muito difícil definir, porque ele é único em vários aspectos, sabe? Desde aspectos gráficos até o combate ser... Por, por mais que é um combate por turno, é muito inovador. E ele mescla muitas muitas características de realmente um jovem adolescente que, que precisa se relacionar, precisa ir para a escola. Então são temas que são do nosso dia a dia, são muito chatos às vezes, né? Eles conseguem é, colocar mecânicas de você justamente administrar muito bem o seu tempo, tirar um bom proveito dele, né? Então começando pelo enredo, é, o jogo se passa em Tóquio, né? mais ou menos é Tóquio. Eles dizem que é fictício, mas tipo assim, todo mundo sabe que é Tóquio. E você controla um adolescente que tem o codename, o codinome né? code de Joker. Conforme você vai... O, o prólogo do jogo, basicamente, você tá andando na rua e você vê uma moça e um, um cara querendo abusar dela. E você interfere. Como você ainda é um adolescente, tipo assim, dá um problema absurdo, porque o cara, ele é bem influente, né? O cara que abusar da, da moça. E ele já te, meio que... Ele te processa criminalmente e você fica com ficha suja, né? E a gente sabe que pra cultura japonesa isso é uma coisa bem séria. A sua vida vira de cabeça pra baixo e você é mandado para única... Pra uma cidade que é a única que meio que te aceitam, né? Pelo fato de você ter a ficha criminal, você fica com, com possibilidades totalmente limitadas. E o dono de um café que conhecia os seus pais, ele te acolhe. Óbvio, ele está sendo recompensado financeiramente por isso. Você fica alojado no, na, na parte de cima da cafeteria dele e começa a sua nova vida. O jogo in, introduz diversas funções para você administrar o seu tempo, como eu disse, e além disso, você também, é, o jogo começa a desenvolver, você se tornando líder de uma, um time de justiceiros chamado Phantom Thieves of Heart. Ele usa o combate de personas, que é um conceito um pouco complexo para eu explicar para vocês aqui de uma forma breve, mas tenham em mente que uma persona é como se fosse a derivação oculta da personalidade de alguém, de alguma pessoa. Originalmente cada um tem uma. Quando você é exposto a situações bem é, onde lhe é tirado algo, onde ocorre uma injustiça muito grande com você, essas personas que são essas derivações da sua personalidade se oferecem para fazer de certa forma um pacto com você e aí elas lhe cedem o poder. E o jogo é, você consegue controlar suas personas em, em um metaverso, né? que eles vão dando mais detalhes ali conforme você avança na história, mas isso é uma visão geral. Então você tem que equilibrar a tua vida como um jovem, adolescente, normal, que é fazer amigos, é, conversar com personagens bem profundos, praticamente todos eles, todos os personagens que o jogo introduz, eles são muito bem desenvolvidos, você pode... Desenvolver um vínculo muito grande com ele. Enquanto isso, você também tem que lidar com justamente a sua associação, né? Os Phantom Thieves of Heart. Que tem como objetivo alterar o coração de certa forma. Eles consideram roubar o coração das pessoas, né? E aí você muda de certa forma a personalidade dela no mundo real. É um pouco confuso de eu explicar bastante pra vocês, mas é mais ou menos esse... É o enredo do jogo. Você, no combate, ele é um jogo, no geral, de terceira pessoa. O combate é por turno, mas ele é muito dinâmico. Tem muitas funcionalidades diferentes de RPGs de turno que a gente está acostumado, né? Que é simplesmente ataca, usa magia, passa o turno. É, eles conseguiram inovar muito nisso. E, cara, não é à toa que é um RPG japonês topo de linha. É, eu fiquei um bom tempo já querendo jogá-lo. E recentemente eu tô jogando e... Cara, é aquele jogo que você não, não vê o tempo passar, sabe? Você... Eu, eu conversei até com a Lu nesses dias que eu tive a mesma sensação de quando eu tava jogando The Witcher 3. Você fica tão imerso naquele universo e nas tarefas que você tem que fazer em evoluir o teu personagem, né? Porque isso é um ponto que o jogo bate muito forte. Você precisa controlar a sua agenda pra, por exemplo, é, ler um livro e você vai melhorar, por exemplo, algum atributo social, entendeu? Por exemplo, você vai melhorar a tua inteligência lendo certo tipo de livro. Se você for treinar no teu quarto, você vai gastar um período do teu dia, você vai melhorar o teu HP. Enfim, for treinar, arremessar, é, bater em bola de beisebol, né? Treinar e bater bola de beisebol, você vai melhorar, por exemplo, a tua proficiência. Se você ajudar e limpar a cafeteria onde você tá, você melhora a tua é, gentileza. E vão ser várias situações e que você vai trabalhando na sua personalidade, entendeu? Na sua evolução. E isso é muito único, entendeu? É uma parte social que eu não vejo em nenhum outro jogo. Então, essa é a minha recomendação da semana. É, se vocês curtem é, JRPGs, né? RPGs japoneses. É uma, é, cara, é um must play, tá ligado? Vocês precisam testar o jogo. Porque eu já tinha expectativas altas e superou um pouco. Tudo fala muito bem desse jogo. Eu, eu, foi, eu nunca peguei pra ler sobre ou ver algo do tipo, mas todo, todo mundo que eu conheço, assim, que jogou, gostou bastante. E eu achei muito interessante, cara. Eu gosto muito desses jogos que tem essa pegada um pouco diferente, que sai um pouco da, da caixinha, né? Principalmente no, falando de RPG, Sim. né? Achei bem da hora a indicação. Sim, a trilha sonora é bem agradável. E, e tem um ponto bem importante que muita gente considera é, parecido com Pokémon. E é uma pegada um pouquinho semelhante com aquela recomendação que eu dei pra vocês, que também é um RPG japonês, o Ninokuni. Que no caso no Ninokuni são familiares que você captura. No caso do Persona, só você, que é o Joker, né? Você tem uma habilidade especial que você pode. E parando para pensar nisso, ele também tem uma pegada parecida com Undertale, que era um combate muito único que eu recomendei para vocês também. Que essa habilidade do Joker permite você converter e tomar para você outras sombras, que são basicamente personas também, vai que você encontra e, e você pode durante o combate, quando você enfraquece elas trocar uma ideia. E essas personas têm personalidade, entendeu? Então de acordo é, do, de acordo com o teu desempenho em conversar com elas, você pode conseguir, ela pode decidir se juntar a você, ou simplesmente, tipo assim, zoar com a tua cara e te bater de volta, entendeu? Enquanto você fica conversando e ela ganha força de novo. E, e cara, isso é muito da hora, entendeu? É muito diferenciado. Lembrou um pouco essa, esse background aí de adolescente o Life is Strange. Você joga aí, e uma coisa que me... Chamou muita atenção nesse jogo, foi essa pegada diferente mesmo, né? Tipo, de você fazer pegar situações reais e conseguir colocar de maneira eficiente dentro de um jogo, né? Fechamos, pessoal, agora o nosso quadro aí de indicações, o que, que a gente está jogando E vamos passar agora para nossas notícias da semana Primeira notícia da semana vai ser que Gran Turismo 7 está sofrendo muitas críticas aí Devido a microtransações no jogo Várias corridas A Playstation depois de uma atualização Diminuiu os ganhos dos jogadores Forçando de certa forma Que as pessoas gastem Dinheiro real Para conseguir comprar os carros Com mais facilidade é, Então fica aí Muito difícil a, a nota no Metacritic caiu assustadoramente Acho que chegou numa pontuação De dois pontos Alguma coisa de tão negativo que foi o que aconteceu, mas não, não deixa de ser um bom jogo. Não, não joguei, não tive oportunidade, mas acho que Gran Turismo tem muito para oferecer. Além disso, vamos ver se a Sony muda alguma coisa com o passar dos dias aí depois dessa repercussão. Bom, segunda notícia aqui é que a CD Project Red ela anunciou que vai fazer uma continuação de The Witcher, é meio esperado, né? Só que o detalhe é, ela vai agora utilizar o um motor gráfico, o Unreal Engine 5, mudando um pouco o motor que ela usava nos outros jogos. Vamos ver como vai ficar e provavelmente deve vir uma coisa muito boa ainda. E pegando a vibe da, da CD Project Red, Cyberpunk recebeu essa semana uma nova atualização de mais de 20 GB para todos os consoles aí, PC. E ainda não tem nenhuma nota falando do que, que se trata. E só falo uma coisa pra vocês, tá gente? Por experiência própria de quem deu uma chance pra Cyberpunk. Quem tem o jogo, dá uma chance. Quem tá cogitando jogar, pode comprar, vale a pena. Consertaram muito o jogo, tá muito legal, bem interessante. E eu acho que vai ter coisa boa aí depois desse patch novo aí de 20 GB. É coisa boa que deve ter entrado pro jogo. É bom para você que tem o Xbox. É não mas. O... Ai qual que é o, o o último aí? Porque o último a última atualização do Cyberpunk cagou o jogo todinho do PS4. Não você tá de sacanagem. ps foi totalmente cagado. Ninguém conseguia entrar e jogar. Caralho. E foi aquele patch que atualizaram. Negócio de, de que atualizaram o bagulho de relacionamento, que não sei o que, e colocaram mais um monte de coisa lá. Foi uma atualização grande também. Foi, foi. <risos> Mas quem tava no PS4 abriu o jogo, o jogo crachava. Não passava do menu, entendeu? E como eu não tô jogando, eu nem tentei, não abri, não sei se consertaram antes desse patch agora que você tá falando, né? Sempre quando saem esses patches. bem grandes, eu desconfio principalmente vindo da CD Projekt e se tratando Cyberpunk. Eu tenho ódio mortal do que fizeram com o com um jogo. Não defendo e não vale a pena comprar não. É isso aí. Mentira. É, a, Luna, a Luna já viu aquela história de que, tá, que gato escaldado tem medo até de jogar frio. É o caso da Luna. Exatamente. Ela, já, já, quando você falou 20 GB de atualização, ela já tremeu. Ela já tremi, já, né? já, já, já, já, já tive calafrio já. O que fizeram foi uma palhaçada imperdoável e eu, eu, não... eu não perdoo, e é isso. <risos> é, é isso, tá dito. Beleza, tá dito. Bom, agora eu tenho uma notícia pra te acalmar então, Lula, uhum. escuta essa. Essa semana, esses dias pra trás, fizeram o relançamento de GTA V para os novos consoles, aí você pensa, porra, vai ser de graça. Igual foi o Cyberpunk. Não, trouxa, pague 50 reais para ver o mesmo gráfico. Olha que legal. É isso, agora eu tô muito mais calmo, Obrigada, Colô. <risos> ah, velho. Cara, me desculpa, velho. Cara. Isso foi desculpa. uma trollagem cabulosa. Nossa. É o um absurdo dos absurdos, cara. Cara, 50 reais. Mais uma vez. A pessoa tem que pagar para ter um upgrade gráfico mínimo, na minha opinião, eu não, sinceramente. Eu não vou comprar, obviamente, para testar. Nunca, nunca na minha vida eu vou comprar. Eu acho o absurdo dos absurdos, mas tudo bem. Vamos para a próxima notícia. Seguinte, gente. O Phil Spencer lá, o chefão do Xbox lá, o cara manda chuva. Ele já está cogitando se aposentar e parece que essa vai ser a última geração dele. E ele já tá procurando até um substituto Ainda não tem muitas notícias Eu ouvi esse rumor E parece que é real tá? Então vamos esperar que pelo menos o, o substituto aí Faça muito pela comunidade Como um todo, como ele fez Vamos ver quem que vai substituir o cara aí E por último, cara Uma das notícias mais estranhas Que eu já vi na minha vida Nesses últimos tempos, cara Fortnite resolveu tirar por... por... Pelo menos tempo indeterminado, mas é bem provável que volte, o modo construção do jogo, cara. Cara, o que você vê? Depois vocês é Isso jura? Juro. Depois procurem na internet hate do pessoal que joga Fortnite e não consegue mais construir provisoriamente. É muito engraçado, cara. Os caras tendo que jogar Battle Royale <risos> sem construção. Mano, porque o, a característica do Fortnite tipo, Muita gente reclamava disso Nossa, você vai jogar um joguinho E vem um, um cara e constrói um prédio de 50 andares na é. tua frente e te mata, sabe? Mas, mano, isso era o diferencial do Fortnite E isso funcionava pro jogo, sabe? Quem chorava pra isso, velho, sinto muito Se você não conseguiu adaptar, para de jogar Joga outro Battle Royale que eles lançaram uma caralhada. É, já é tô eles deve, a Epic deve ter feito isso pra testar como que vai ficar o jogo, se vai ficar melhor ou não. É por isso que eu admiro tanto a Epic, cara, porque ela faz o que ela vê que o público quer, sabe? Se o povo tá gostando disso aqui, eu vou dar isso aqui, se o povo não tá gostando, eu vou tirar, Sabe? E ela, ela testa, ela escuta, ela não tem problema de falar assim, não, isso aqui deu errado, vamos tentar de novo. Até porque pro Fortnite engajar, né, mano, foi tempo, eles, eles oh. já tinham lançado o Fortnite há muito tempo já, eu não sei ao certo quanto tempo, mas eles já tinham um o jogo já, e é... só estourou depois de um tempo lá que eu nem sei por que especificamente. É, cara, eu acho que assim, a mecânica lá, lá atrás, lá, eu acho que devia assustar, sabe? Eu joguei Fortnite lá atrás e assim, eu falei, cara, como que constrói? Até eu construí aqui, alguém me matou já, mas quando você domina, você constrói no instante, né? Agora, eu acho que é o que você falou, Luna, eles estão testando, às vezes a audiência do jogo tá de... Estão testando coisas novas para ver se consegue decolar novamente, né? não, não sei, tô, tô especulando sim, sim. aqui. Mas beleza, gente, Esse, essas foram as notícias dessa semana. E agora a gente já consegue falar um pouco sobre o nosso tema principal, o que, que os jogos significam para gente, qual que é o sentimento nosso, ao jogar um jogo, nossas experiências no passado. Mas vamos começando aqui, eu quero puxar, mudar hoje um pouco, falar, passar a bola pro Peri. Peri, fala um pouco sobre o tema, porque o Peri teve essa ideia inicialmente. Eu queria que você falasse um pouco, cara, como que foi, por que, que você teve essa ideia... É, eu tive, vamos dar uma contextualizada, beleza? Eu tive uns 15 dias pesados, bem correria aqui, e sabe quando você quer só, você quer jogar e só distrair a cabeça, tipo... Você quer jogar um pouquinho pra dar aquela aliviada na tensão, só que aí também você, tipo... Foi até eu dando uma olhada nessa promoção aí que a aluna comentou dos Jogos Indies. Eu vi um jogo lá de 18 ou 15 reais, não sei, chamado Guacamole. Ele é um jogo, um Metroidvania, todo inspirado no, no universo mexicano de luta livre Aí você tem que procurar a Guacamole Sagrada. Ele é bem, ele é propositalmente idiota, cara. E eu olhei aqui e falei, cara, beleza. Vou encarar, vamos pôr assim, por 15 conto eu, eu encaro. Se for alguma merda... E, assim, e o jogo me surpreendeu, que ele assim, é um jogo bem... Ele é propositalmente idiota, com altas piadas internas, assim. E, e eu relaxei, cara. Eu, sabe precisava você fala assim, pô, de repente você tá ali divertido, você passou um, temp um tempo bom jogando um joguinho que, assim, histórias mega simples, tipo, tá rolando um... Você, você joga com luta um... tá livre aposentado, que vai ter que salvar a linha do tempo do universo dele. No caso, eles falam até do... Mexiverso, né? E aí, a tem a questão da guacamole sagrada aí. Tipo, uma história bem safada, bem idiota. Mas propositalmente idiota, né? Enfim, por que, que o jogo me pegou? Ele era simples, ele tem uma jogabilidade ok. Eu relaxei, cara. Eu pensei, pô... Passado o tempo, a gente... O que os jogos representam pra nós, cara, acaba mudando. Eu, hoje, como é jogo bem menos do que eu jogava quando eu tinha 20 anos, às vezes eu quero só um jogo para relaxar. Antigamente eu queria um jogo que me desafiasse. Teve aquela época que você, que é, você tá muito ligado até no, no gráfico mesmo, tipo, esse jogo que tem um gráfico bacana. Então assim, me veio essa, esses questionamentos. Eu não precisei ficar olhando para um varal secando para pensar nisso. Aí eu queria compartilhar com vocês aí saber a opinião de vocês da galera que escuta a gente, tipo, é uma questão de qualidade de vida. É o mesmo que eu acho que videogame tem a ver com a qualidade de vida... é um momento de prazer que você tem aqui... não é coisa de criança... igual falava antigamente. aí queria... puxar esse papo com vocês aí... muito bom... cara... Eu vou, eu vou falar... da minha experiência de vida... tá... que... o que que significa o videogame pra mim... eu preciso contextualizar como o um Peri fez... eu tive um relacionamento... há muitos anos atrás... que... cara era exatamente o que o Peri falou foi de criança isso é aquilo isso foi a época para vocês terem noção que eu perdi é, as gerações do PlayStation 2 então foi do PS3 até o Xbox 360 mais para o final da geração vocês terem noção que eu fui jogar o Xbox 360 todo esse tempo eu não sei, cara, mas eu acho que eu fiquei uns dois anos sem encostar num videogame Que aí, cara, com o tempo eu fui percebendo o seguinte O como que aquilo é parte de quem eu sou e como fez falta, cara, na minha vida Eu não jogar e achar que eu estaria errado realmente de, de jogar videogame, cara e pra mim, cara, é, é, é, o videogame pra mim, jogos e tudo mais, é um estilo de vida, cara. Aquilo ali faz parte de quem eu sou, sabe? É algo... Cara, eu, eu, parece que eu tô exagerando, mas eu acho que muita gente que tá me ouvindo vai... Eu acho que vai se identificar. Eu não me vejo, cara, de perto, assim, parando em algum momento de jogar. A não ser que eu tenha algum tipo de problema futuro que me... É, não consiga fazer com que eu continue. Cara, a ideia de que videogame Sabe? é uma ideia é pra criança é tão atrasada que olha o jogo que o Seguro indicou tenta, atenta, tem uma mulher sendo assediada, aí um adolescente vai lá aí o cara tem influência e depõe na, e abre um processo contra um moleque tipo, aonde que isso é uma coisa pra criança? É, é tipo, a pessoa não tem um adulto Totalmente a pessoa ficou preso lá nos anos 70, 80 Não tem nem sentido essa questão De falar é. que videogame é só para crianças É, cara, assim, das, das experiências A gente ainda vai voltar no passado para falar da nossa vivência de videogame no passado Mas vamos falar do presente, cara Para mim, cara, é, é, é, um, é uma mistura de tudo Uma mistura de relaxamento Quando eu preciso jogar um joguinho mais simples E tal e ao mesmo tempo, cara, é, é de certa forma até uma reflexão. Porque eu gosto muito de RPGs, o Seeker, Peri, Luna, todos nós gostamos muito de RPG. Quando eu jogo RPG, cara, eu, eu faço uma reflexão de várias, de várias formas ali dentro das opções que eu tenho no RPG, sabe, cara? E, por exemplo, a, até mesmo para eu fazer uma decisão que é contra os meus valores no jogo, eu tenho dificuldade. Então, assim... Representa algo muito único, cara é, é grandioso na minha vida E eu não me imagino, sinceramente Parando de jogar nunca E, assim, não sei você, Luna O que você que tem para falar? Fala um pouco pra gente também é, A Luna também sempre jogou a vida inteira A gente sempre teve junto uhum. Jogou muito um videogame e, e, assim, com o tempo eu achei que a Luna ia parar Porque é, é muito mais difícil, né? Você ver uma mulher jogando videogame do que homens, é um ambiente dominado pelos homens. É, o que você falou aí de um estilo de vida, eu me identifico muito com o que você falou, tipo, eu não me imagino parando de jogar videogame, tenho muito medo inclusive de envelhecer e não conseguir mais jogar, é um bagulho que se eu não tiver mais na minha vida não tem graça mais, sabe? Eu não consigo me imaginar tendo outro hobby que eu goste tanto de passar o tempo, porque, mano, se me deixar, eu passo o dia inteiro, literalmente, o dia inteiro no videogame, e não canso, sabe? Eu já tive períodos em que eu não estava fazendo nada na minha vida, nem estudando, nem trabalhando, mano, eu jogava 18 horas por dia, 16, Caralho. e tranquilamente. Caralho, ao quadrado, e... né? mas Porra, assim 16 logo... 18 é muita coisa mano Nem no eu meu tenho. Auge eu joguei isso tudo, assim, um eu tenho um eu não sei se ainda tá salvo deve estar tá. no, no GTA o meu personagem ele ele tem as estatísticas lá né do do, do, do personagem e se você for lá no meu perfil dá para ver a o, o tempo que eu passei o tempo máximo que eu passei numa numa sessão e te, tá lá 16 horas esse foi o meu auge de jogar videogame é todo lá, dia. Você gostava? Foi... Porra, não gostava, não. Foi... não, não eu é, Foi muito bom poder jogar muito, mas eu não não voltaria pra, pra esses meus tempos sombrios. O videogame é a minha vida, cara. É, o meu ciclo social tá todo no, no videogame. Virtual, não saio, mas assim, não recomendo, né? Você tem que ter vida social, você não pode esquecer da sua vida pessoal, né? Você não pode esquecer do presencial e não sair nunca mais de casa. Eu, eu nunca fui de, de gostar de sair. Só que quando eu tô em casa, eu não gosto de ficar sozinha sem fazer nada, sabe? Ou sem falar com ninguém. E grande parte do tempo que eu tô jogando, eu tô conversando com alguém. Eu tô jogando com alguém. Eu não não costumo jogar muito jogo off e sozinha. E às vezes que eu tô num jogo off, num jogo single, eu tô na party conversando com alguém. Além de ser um momento divertido por causa do jogo em si, é um momento que eu tô socializando, um momento que eu tô batendo papo, então faz muito parte da minha vida jogar, sabe? Seja no console ou no PC, porque no PC eu não, tô, não tenho no momento. E... O seu gancho aí, Lona, cara, eu chego a me sentir angustiado, cara, quando eu fico muito tempo sem. Sabe, Não é... dá uma angústia, uhum. dá um trem roll, cara, é, pra mim, é. assim, é terrível, porque me acalma, cara, é algo que me acalma, é algo que eu preciso pra viver, cara, não, não é exagero, gente, eu já, Exato. Fiz, já fiz esse teste... De viver sem isso, cara, e faltava um pedaço de quem eu era. Sério mesmo. E Seeker, cara, fala pra gente também que eu... Cara, eu não achei que o tema ia ser tão legal, velho. Porra. E chegou... Sério mesmo, não exagero, não. Eu chego a ficar arrepiado, cara. Porque, assim, para pensar... Não, que você para pra pensar, né, cara? Então, galera, eu me sinto... Levemente emocionado aí com o depoimento de vocês. Muito fofos, por sinal. Enquanto a Luna passar 18 horas no videogame, eu só tenho uma coisa pra falar, devera saudável. Então, cara, o videogame pra mim é, é, foi, é bem parecido com a visão que vocês deram aqui. Cara, eu tenho muitos hobbies e muitas paixões assim na vida, tipo música, por exemplo, é um negócio que eu amo, que eu, que eu desde que eu respiro, e o videogame, cara, ele é muito próximo disso entendeu? Do que é até música para mim que é a minha profissão que que que eu me dedico assim é mais a longo prazo né porque sempre a rota é difícil mas é a minha profissão de coração vamos dizer e eu tenho que muitas vezes tomar cuidado para não deixar o videogame é, passar do limite entendeu? Ele se sobrepor às minhas outras paixões e aos meus objetivos, tá ligado? Porque... Exato, ah, coffee, exato. Coffee. é Exato, exato. Com o persona tá sendo um teste de fogo. Porque, cara, como eu falei pra vocês e eu dei uma, uma explicada, é muito profundo. E aí você fica imerso ali naquilo e, mano, você não vê o tempo que passar. E eu tenho um responsa, tá ligado? Eu tenho coisa pra fazer. E aí eu tenho que controlar direitinho. Porque videogame, pra mim, é uma paixão gigantesca também. Faz falta pra mim. Tipo, eu gosto de... Eu, eu me considero um cara bem social. Assim, sabe? Eu sempre... Eu gostava de sair. Sempre gostei de sair. Não muito. Sabe? Eu nunca exagero, tipo... Em rolê todo dia, se possível. E, e chegar às seis horas da manhã. Não. Mas eu sempre gostei de sair também. Mas eu sempre amei ficar em casa. E jogar videogame. E, cara... As narrativas sabe, dos jogos. Eu penso que antigamente o videogame era muito sobre, é, assim, os desenvolvedores mesmo. Eles pensavam mais na experiência single, né, e como a gente já conversou no, no podcast passado e, e outros, como o, o Colosso e o Peri mesmo disseram, mesmo que o jogo era single, Todo mundo dá um jeito de ficar junto, tá ligado? De se reunir fisicamente e jogar junto, ou ir numa lan house junto com os caras e, e compartilhar daquele momento, daquela emoção, junto, tá ligado? E, e hoje, eles conseguiram juntar essa magia com, com a internet, né? Com os avanços tecnológicos de você jogar com gente de outro país. No, tudo bem que tem ping, né? Nada é perfeito. Mas, cara, é... Mas vai, vai Exato, aprimorando Isso vai aí. melhorar cada vez mais e, e cara, é mágico Entendeu? Pra mim sempre Foi e sempre será mágico Sempre vai ser um dos meus hobbies Supremos, assim Que me faz muita falta também Quando eu não tenho Sei lá, um tempinho para Pra poder jogar algo eu não sou tão assim, tipo assim, eu, eu gosto de conversar com as pessoas enquanto eu tô jogando, mas pra mim não é uma necessidade, como a Luna falou que é pra ela. Eu consigo tranquilamente jogar um jogo single e, e ficar de boa, tá ligado? Sem necessariamente conversar com ninguém. E aí eu, eu fico meio que imerso naquilo ali e, e, e eu hiberno, tá ligado? Então é isso praticamente, pra mim é mágico e me faz muita falta, eu não pretendo abandonar nunca. É, eu, eu, cara, assim, eu vou ser bem sincero pra vocês, eu que sou acho que eu sou o único pai aqui, né, da, do, do podcast, cara, eu, eu sinto tanta felicidade de jogar videogame com a minha filha, pra quem não sabe, ela tem seis anos, e a gente joga uma pancada de jogo junto. Por exemplo, It, It Takes Two lá, que é a Luna indicou, que ela recomendou pra vocês, a gente zerou o jogo juntos. Entendeu? Entre tapas e beijos, que eu fico oh. bravo eu fico bravo, joga direito Gigi, para de brincar, não sei o que cara, apela Meu minha Deus menina de da anos eu deixo ela curtir My não, heart, cara, né? não, assim não, é porque ela ela acha, por exemplo, ela acha um pula-pula no, no jogo, pronto cara, é meia hora de pula-pula no é jogo ser por causa, será que ela tem 6 anos de idade? é uma criança não, mas ela falou que adora, cara, assim, mesmo que eu sou chato pra cara. ela fala, você é muito chato, pai, mas eu adoro jogar com você Pô, cara, filho, filho, é foda, né? É muito né, chato, pai e, pô, e assim, eu quebro o galho dela, cara, esse, esse final de semana a gente ficou jogando o jogo da Patrulha Canina, cara Então, tem também o lado ruim da parada, mas eu fico feliz de ver que ela tá se divertindo, saca? Ela tem que, que pois... quebrar o meu também, de se divirta com pula-pula, mas por, por uns minutinhos, depois vamos voltar para gameplay. é ela, ela falou, não, papai, eu não vou jogar Minecraft Dungeons com você, porque você fica babababá, me imitando, cara. Aí eu ver. sou muito, apo ela apoia totalmente, Ai, é ela, ela tá certa, pô, você tá jogando ali para ela. Ela tá certa, é não, eu reconheço que eu tô errado eu nem discuto, porque assim, eu sei que eu tô errado, cara é, ela fala, você tem que Ai, relaxar eu? rapaz, vamos jogar vamos jogar Dá não, mas ver. agora deixa, deixa eu te defender eu tenho certeza que você não fala bravo e você ah, não, é não é também grosseiro e nem ríspido. eu tenho certeza que, é só que você fala é, macio entendeu? não, você deve macio ser... mas tipo assim, cara, por exemplo Minecraft Dungeons lá, a gente passa a fase inteira jogando e tal, aí chega no chefão cara, ela, ela fica querendo brincar, velho. aí a gente morre, tem que voltar tudo, cara aí eu encho o saco dela e falo, não, GG, você tem que jogar direito, minha filha, solta o poder solta os seus bichos, você tem porque ela quer ter todos os bichos do Minecraft é o cachorro, a ovelha, não sei o que todos os bichos luta. só que ela não solta os Mas bichos, ela não quer. cara ela, ela, não ela quer, quer criar bicho, os bichos, velho. Ela falou: não, ele vai morrer, eu não vou soltar meu bicho. Faz ah, sentido que eu não <risos> corro. Mas, não mas é. eu, sou, eu sou time colosso. Eu sou time colosso, desculpem, mas. eu Não, eu sou traidor. Não, hard, o meu cara. filho vai eu ser eu o mesmo esquema hard. e se reclamar, eu nem vou, nem vou me entender. <risos> eu, eu, melhor eu, é eu, eu tenho dó. Eu tenho dó do filho do Seeker tenho muita dó. Vai, mas é massa, cara. Tipo assim, você vê o significado que estreita um laço que, às vezes, eu nem saberia que existiria se a gente não jogasse videogame. Você não tá entendendo? Poderia ser outra coisa, né, cara? Eu não tô falando que o videogame vai te dar isso. Eu tô falando do significado dele pra eu e pra minha filha. É gigante, cara. É gigante. É algo colossal que quem, algum dia, experimentar vai ver o que, é que eu tô falando. Sabe? É. E pô, até viajando um pouco, ela vendo Dragon Ball, ela viu a primeira temporada de Dragon Ball sem parar, cara. Ela foi por um episódio, pra ela, ela quis ver até o final, viu todos que tinham, entendeu? Aí é a mesma coisa, mesmo significado, sabe? Pô, tem um significado fudido, principalmente por causa, porque tem aquela época de criança que a gente já foi, e até pegando o gancho que a gente tava discutindo, falando sobre esse viés de como era antigamente, como é hoje, antigamente, cara, é, o que, que significava pra mim? Significava um momento de eu sentar com meus irmãos, que foi o que o Seeker falou, single player ali, todo mundo em volta, cara, era uma diversão sem fim. Não tinha mesmo a mesma pegada profunda como é hoje, né, de você ter um significado maior do jogo, não. Mas era um momento de diversão profundo, cara, assim. Quem já jogou em fliperama Peri lembra, cara? Oh, bizarro. É muito legal. É muito maneiro mesmo o significado disso. Quando você junta uma turma, coloca a sua preciosa ficha ali e tá todo mundo torcendo por você, cara. Mas tá. então, Luna, sobre essa visão do que, que significa o alguém para você hoje. O que, que significava quando você era criança? Quando eu era criança, era uma... Eu, eu simplesmente entrava no jogo pra me divertir. Tipo, eu não prestava atenção em história. É muito jogo é, que eu jogava. Eu jogava em inglês, então eu não entendia também. E era assim, pura jogabilidade. Eu focava no, na jogabilidade do, do jogo e, e era assim que eu me apaixonava. É, Mario, Crash. Aquele que eu já falei, o Diddy Kong Racing, é, esses jogos não tem história, né? Não, não é um bagulho que você se, se apaixona pela história. E o que mudou pra hoje é que faz muita diferença agora, hoje em dia, uma história bem feita e bem contada no jogo. Até porque, assim, nos primórdios também do, do, do, dos jogos, não era focado contar uma história legal. Né? O foco era um, um jogo divertido, um jogo para você passar um tempo, um jogo para você é, se divertir com a galera e tal, não, não, não focavam em história, era um ou outro jogo que tinha uma história legal, né? até porque eu acho que se eles focassem em história não ia para frente, até porque a maioria era criança que jogava, né? Hoje em dia mudou, eu, aí eu dei uma de, de Colosso que eu dei uma refletida nisso também. No, no começo do, dos jogos, era um bagulho assim, muito, muito simples, né? Gráfico, essas coisas. Então, não dava para focar em muita coisa também, era, a, as opções eram limitadas. Então, quem se interessava por jogo era criança, adulto também, alguns só que minoria. E hoje em dia, o jogo não é mais coisa de criança por causa disso, pela evolução que, ele, que eles tiveram, de contar uma história da hora e histórias pesadas, tipo o Persona e vários jogos que a gente já indicou também. A galera que era viciada em, em videogame, no auge do videogame, né, quando... É, deu aquela ascensão que muito, só criança jogava, a maioria era criança que jogava, hoje em dia já, a galera já tá velha. Então, muita gente continua jogando e vai jogar o resto Obrigado da vida. Pelo é o nosso velho. caso. Que, que a gente não <risos> quer. Somos Mas somos eu acho também. Assim, né? Eu incluí todo mundo. O Seeker não é velho. E ele tá aí. Ele vai Uou. jogar pra sempre. Eu acho. Tô louco. <risos> Porque... <risos> O, o jogo faz parte da, da vida de todos nós aqui e nós não somos a, as exceções, faz parte da vida de muita gente e dá pra ver pelos streamers que, que tem aí a idade de todo mundo e a galera a gente vai julgar o resto da vida e agora por isso também que, concluindo meu pensamento, não é mais coisa pra criança. Porque a galera cresceu e isso vai. Pra... E o videogame, o jogo tá ficando cada vez melhor e mais evoluído, que vai conquistar público de todas as idades. Luna, fala da eu... senhorinha do Skyrim. Exato, esse tá lá agora. Ela. Ai, eu sempre esqueço o nome dela. Que porcaria. Mas eu vi uma... O nome uma dela no... é Senhorinha do Skyrim. Exato. <risos> <risos> Muito bom. Ela. Se apaixonou pelo, pelo Skyrim, o The Elder Scrolls V. E ela. Eu não sei se foi exatamente só isso. Eu acho que foi. Ela criou um canal e ela joga Skyrim. Ela. Nossa, qual que é a idade dela, mano? Mas é uma senhorinha. Ela deve ter uns 80. Joga o Skyrim e às vezes ela faz uns vídeos ou umas lives que ela lê a história do Skyrim ela pega algumas lores e, e vai lendo e ela lê muito bem é, é aquela pessoa que consegue te prender na leitura, sabe? E, e ela sabe a história assim, de, de, de cabo a rabo do Skyrim, de, de, de, de cada ai ah, eu tô com facção na cabeça, facção não como, como que chama os... A galera do Skyrim, as. Meu Deus! <risos> tipo, casas. Ai, eu esqueci o nome, vou perguntar. Eu entendi, o é. Também fugiu a palavra, mas eu entendi. É, ele Ela. Mano, e ela. É, tem um canal muito bacana, cara. Disso. Ela tá recebendo vários. Mimos da, da Bethesda. Porque. Ela teve um. É. Derrame. Ela Isso. teve um derrame. Só que ela tá bem, agora ela tá bem. Mas é uma senhora de 80 e... anos, mesmo que você exagerou na idade dela. É? Não, não, não ela é velha. Não, é, ela é mesmo, eu... ela deve Exato, ser até mais velha. Exato, eu acho que ela é mais velha do que 80, ela deve ter uns Caraca, 90. Caraca, né? pô, que massa, uhum. vou procurar depois no Exato. YouTube. É muito legal. Eu vou, eu me inscrevi no canal dela, vou ver se eu, se eu te passo aí, depois eu até vejo o nome dela. E, inclusive, isso é outra coisa também, que o videogame... Os jogos em si, não só console. Né? Leve isso em consideração. Fala videogame porque é mais fácil. É, isso ajuda tanto a nossa cabeça não ficar estagnada, sabe? É um bagulho é. que eu acho que... Que não me deixa... Que não, não deixa minha cabeça parar. Porque o jogo, ele... Te faz pensar, sabe? E refletir diversas vezes. Me ajuda muito, cara. Meu pai quis comprar um Xbox, aí ele falou, pô, vende pra mim e tal. Eu tava comprando um série X, né? Eu uhum. vendi pra ele. Pô, ele pôs lá na casa dele, cara, você tem que ver. Ele nunca ligou o videogame, caga pra porra do negócio, só gastou foi dinheiro mesmo. <risos> é isso. É, sério, cara. É a transformação do videogame na vida do cidadão, cara. Gaste dois mil e tantos reais pra nada. Né? Nossa, mas é sério, cara, ele não jogou porra nenhuma, só comprou a merda e do o pior videogame é... e tá lá pegando poeira ainda. Mas na real... E o pior é que ele gosta desse. O meu pai, negócios. eu acho que seria Sempre assim videogame. também, se, se a gente é, fizesse a mesma coisa. Porque assim, junto a gente joga FIFA. Meu pai curte jogar FIFA comigo. Uhum. Só que assim, se eu mudasse daqui ou comprasse um outro videogame... É, e vendesse ou desse o meu pra ele eu acho que ele não ia ter ânimo pra, pra jogar, tipo, sozinho tá ligado? Só fazendo um adendo, cara, assim é, e aí, Peri, você já, já emenda da nossa experiência? Eu, aluno e agora o Seeker falou cara, eu devo muito ao meu pai nesse sentido de ter, desde o Atari me apresentado no videogame e ter feito se apaixonar pelo negócio porque na época ele gostava, jogava o pai da Luna também jogou demais, alugava várias pitas na época sim, de locadora sim. cara, porra, a gente tinha quase todo final de semana para de fora. Caralho, cara, era muito legal. Aí eu não sei, Peri, como é que foi sua infância, o que é o significado do videogame naquela época pra você? o momento que eu tava sozinho em casa, era o, era o videogame, né? Então eu acho que essa parte é do jogar solo, single player, já vem desde aí. Tem... Foi assim... Eu nem, não sei como surgiu a ideia do videogame na minha família assim tal, mas meu pai, ele conhecia, ele até gostava de jogar o Enduro, até que você citou em um outro episódio pra trás, né? Os jogos de corrida, em geral, meu pai gostava. Eu o primeiro eu era o Enduro, né? E depois, quando eu tive o Play 1, ele gostava ainda. Muito raramente ele pegava o um jogo de corrida que tinha em casa pra jogar. Eu não tenho muita lembrança, referência, assim, sobre, além de que eu gostava muito de jogar, mas como era criança, eu tinha tempo limitado em relação ao videogame, né, o videogame vira uma arma, na mão dos pais, do tipo, fazer não, vai fazer o dever, não, fez o, o dever, não, fica sem videogame, tudo vira, tipo, você prefere apanhar do que perder o videogame, né? e um pouco mais pra frente, já entrando na adolescência, eu já não tinha mais Boa tarde, mas os amigos meus tinham o Master, tinha aquele o o, o DynaVision, eu tive um amigo cara, que assim, aí entra essa parte do, da amizade em relação ao videogame, a gente um, a gente dormia um na, muito na casa um do outro, mas assim aí quando eu ia pra casa dele, a gente ficava jogando videogame, aí quando ele vinha pra minha casa, ele trazia o videogame né, pra gente poder jogar, então assim ela era no final, semana inteiro jogando, né? Ou seja, ou na casa dele ou na minha Então assim, tinha essa questão também de... das amizades envolvidas, né? sei, cara eu realmente não tem muita dessa lembrança na questão não, só que assim, gostava muito e assim é importante, né? Agora é um, é um hobby é um entretenimento mas não, eu não vejo mais como um essencial eu, tive um, eu perdi aí a geração do Play 2 e do Play 3 parte do Play 3, assim, fez falta, mas eu encaixei outras coisas na minha vida, que hoje, assim, é um hobby que eu gosto, eu quero manter e vou manter, até perdi até o raciocínio aqui já, mas eu não queria, acho que se, acaba ocupando espaços que consomem outros outras hobbies que você gosta, né? pensando um pouco no que o seeker falou, sacou? É então eu, aí, eu, aí eu me incomodo um pouco quando começa a ocupar espaço demais eu não gosto é cara assim pra, até para fechar o assunto o, o último viés que eu queria entrar é exatamente sobre a galera dessa geração de hoje o, o único cuidado que eu acho que aí começa a virar uma certa obsessão né cara passa de ser algo que você gosta passa de ser algo que você faz parte de quem você é pra se tornar obsessão, é exatamente isso. A galera já começa a conseguir nem viver sem a parada, e tem gente até morrendo jogando a parada, velho. tem vários casos, vi vários casos de, de uma criança lá, cara, que foi... a, a, a, a criança não ia nem no banheiro, velho. Morreu, cara. A é, isso é morreu, Isso aconteceu véio. com o Diablo. Quando lançaram o Diablo é... 3... Isso, o Diabo 3, é. Morreu. Porque morreu, ele passou três dias. Ele tinha é tão bom assim, né? <risos> tipo, porra. Nem é, é, pô, morreu, velho, você morreu pelo diabo, pro diabo. Aí, aí, isso a pelo é, menos é, Sim, é. beleza. Elos pais por é. sinal, né? Que educação é Deixou é... o moleque, Não, deixou vai, o moleque é. decompor no quarto, sem lavar. <risos> Vai, imagina o futum, viado. Puta que pariu, cara. Não, porque o meu objetivo nessa época de moleque, cara, era jogar o máximo de nossa, videogame e tomar o mínimo de banho. Esses eram os meus que objetivos, Jesus, nossa, bicho. Porque banho era tempo de. era Não vou mentir, uhum. gente. Eu não vou fingir que eu sou uma coisa que eu não sou. Na época eu era bem estranho, cara. Não era tão cara, cara de região, é não, Mas, mas... complementando o que você falou aí em casos não tão extremos mas eu tive alunos na faculdade que simplesmente largaram o curso porque começaram a simplesmente reprovar em tudo porque passavam a noite jogando e simplesmente perdiam as aulas, perdiam provas. Aí eu, ah, pô, eu cheguei, eu cheguei para o aluno e falei, cara, por que, que eu não fazer a prova? Virei a noite jogando LOL. É, assim, Ai, não é possível. Aí. A pessoa não tem nem vergonha não. de falar que foi por causa disso, cara. Inventa qualquer não, coisa. Inventa uma mentira, né? Eu, os caras sabem que eu gosto, não, de... Os que eu gosto de videogame. Tal. Eu joguei LOL uma época, eu joguei o Dota, o Dota eu gosto mais tal. Então, assim, eles têm. Uma... Acho que sentem mais a vontade de conversar comigo nesse sentido. Mas uhum. eu falo assim, cara, você tá com merda na cabeça. Não é porque você tá jogando fora Por causa de LOL. Pô, e assim, é, já vi a longa, assim não vou falar que foi desligado por causa disso, mas foi o foi, fez parte do processo, cara tipo, simplesmente vira caraca muito mal, abandona mesmo é, tipo eu acho que são vários fatores não dá pra simplificar a discussão só pra jogos, mas um dos fatores era é, a pessoa vira a noite jogando com os amigos, que seja seja não importa o jogo e começa a perder disciplina, perder aula, mal estudar, começa a fundar no curso, já deve estar satisfeito com o curso, por aí vai, cara, e assim é mais comum do que parece. Por sinal, já até é algo que eu já pensei na gente discutir aqui um, sobre isso, entendeu? Um futuro episódio, porque assim, como eu disse, é mais comum do que vocês pensam. Não, tem que ter um equilíbrio mesmo, cara Tipo, eu falo que faz parte da minha vida E que eu não vivo sem Mas eu não faço loucuras por causa disso Não, cara é, Eu é... já passei períodos né Por ano sem ter contato Com o jogo, sem jogar e tal E já tive Períodos de eu passar 16 horas Numa sessão Mas sem Sem decompor, né tem decompo, importante. E você tomava banho? <risos> ah, então tá bom. Eu tomava, não então aí. Não tem jeito tranquilo. não. Pô, higiene não, em primeiro mano, lugar, estou... né, mano? Cara, isso que foi, isso, vou, cara. vou me defender, foi em 1999, tinha lançado Baldur's Gate o primeiro. Vou me defender. E, pô, a gente tinha comprado a parada, velho. E aí, cara, eu fiquei quatro dias seguidos sem tomar mãe. Só pra jogar a Gate, games, claro. né? Na moral... Você sa sabe que você podia jogar depois de do banho, né? Porque... O jogo não ia sumir, seu computador. Você sabe que eu tinha não, um aninho é só, e gente, eu fiquei enojado, um... né? Não. Mano, não, deixa eu falar uma coisa. Nós estamos na década de 90. Quando você levantava da cadeira do computador, outros um outro Zé com ela sentava você se fodia. Ou seja, você não podia é levantar, é entendeu? É entendeu? Então é você tinha que dormir... E aí, meu irmão... Você acordava cedo, você dormia ali duas, três horinhas rapidinho e acordava logo antes que outros Zé, outro, Zé ela queria jogar, né? Puta, velho. Aí, aí foi os quatro dias aí bem explicados. Cara, você né? sabe que você tinha um problema de vício futuro. nessa época, né? Muito. Muito. Não, eu tenho com... até hoje, cara, um... e é o que vocês falam. Não sei se eu você vou... ia lembrar disso, cara, mas tinha uma zoeira com você na época do, do Diablo 2. Porque, se eu não me engano, tinha uma regrinha lá na sua casa que era assim: depois. Isso, depois das 18 hora horas trabalhar. era uma hora pra cada um, né? Aí passava o a vez no computador. Sério? Só que você sentava no computador meio-dia e jogava <risos> de meio-dia às 18 horas pra treinar. Aí você ainda queria jogar a sua hora na hora. Os caras ficavam puto com você por causa disso. Você jogava a tarde inteira. Aí quando não, chegava pai, todo mundo: vou... beleza, galera, vou marcar é. minha hora agora. Você, pô, Giovanni, pô, colô, você tava jogando aí. Já tá Olha. jogando aí direto, você jogava era sete horas, Opa. enquanto a galera jogava uma. Era. eu vou pegar, eu vou pegar o gancho dessa história que você contou e já vou emendar na história das antigas do episódio de hoje, pra gente poder encerrar e tem tudo a ver com isso que o Perita falou. Era um vício tão fabuloso no Diabo 2, cara, no, no lançamento lá atrás, tá, gente? Isso devia ser o quê, cara? 2000, 2000, 2002, no 2000, máximo. Mas... 2000 pouco. É, é, era bem, bem recente. Cara, o que, que eu fazia? Além de jogar durante o dia o máximo que eu pudesse, eu, eu, eu programei meu organismo, porque naquela época não existia celular, gente. E o despertador da casa era um despertador para todo mundo. Cara, eu, programei, eu consegui programar o meu organismo para que eu acordasse por volta de 4 horas da manhã todos os dias. Aí eu acordava exatamente 4 horas da manhã porque eu olhava no relógio, era aqueles rádio-relógio com, com a hora vermelha. Eu abri o olho, tava lá 4 horas da manhã. E essa época era uma época de calor fudido lá na cidade onde nasci, chama Rio Pomba. E tava um calor fudido. Existia um ventilador na minha casa. Era minha mãe, meu pai e mais cinco filhos. Todo mundo dormindo no mesmo quarto, porque era um ventilador só. O computador do meu pai tinha estragado o cooler. E aí, pra jogar, você tinha que pegar o ventilador da casa, pôr em frente o, o, o PC, senão ele queimava. Já visualizaram como era, né? Era aberto o PC, o gabinete, você botava o ventilador ali. Véio, eu acordava 4 horas da manhã, o calor. Todo suado, meu irmão, porque aquele quarto fechado, cheio de gente dentro. Eu... Pé por pé, cara Eu pegava o ventilador <risos> Botava lá e começava a jogar Quando dava 10 para 6 Que eu sabia que ia despertar Eu ia devagarzinho Botava o ventilador no lugar Deitava na minha cama e fingia que tava do Aí tocava o despertador Todo mundo acordava E via vida que seguia Eu não sei Ai. Mano. A galera acordava derretida sem saber o porquê. E, e esse moleque não tomava banho, imagina que desgraça que era esse barco. filho. Oh, véio, não, não vou mentir, cara. Imundo, velho. Muito porco, cara. Puta que eu um pariu, cara. E, velho, eu fiz isso por um tempo. Foi assim, no mínimo uns 90 dias direto, cara. Eu fazia isso. Eu não tinha vida, cara. Chegava na escola, velho, queria só dormir. Porque eu tava com um sono cabulosíssimo, velho. Nossa, cara. Era foda. Mas foi bom pra caralho, velho. Joguei Diablo igual o capeta, velho. Foi muito bom. Muito <risos> é bom. É por véio. isso que, que a galera naquela época, os mais velhos, né? Os adultos, odiava o Diablo, né? Nem porque ele chamava Diablo. É porque era capítulos. o jogo do capeta mesmo, né? Sugava a alma das criancinhas. <risos> Não, chegava a época do meu pai e minha mãe proibir da gente jogar, porque era demais mesmo. Meu pai não conseguia usar computador. Meu pai adora computador. Hoje em dia gosta de um celular, né? Mas naquela época ele adorava, eu sempre gostou. E ele não tinha tempo pra ele, coitado. Mas sempre gostou de aparelho a eletrônico, vida inteira. Né, cara? Aí eu ficava pronto porque <risos> meu pai ia jogar paciência, velho. Porra, pai. Sacanagem. <risos> <Boa risos> <adora. risos> <risos> tipo... Pô, até de sacanagem pra minha cara, não é Jesus, tível, cara. Que isso, conosco. Olha aí, aqui no Campo Minado, detonando no Campo Minado aqui. Ô, <risos> oh, bicho. Ô, oh, velho, era foda, cara. Bom, galera, nós vamos ficando por aqui. A gente se estendeu hoje um pouco mais do que o nosso tempo habitual. Mas valeu muito o bate-papo. Show hoje. de bola. Mais desse tema. tem que até agradecer ao Peri, cara. Parabéns, Peri, pela ideia, cara. Foi muito bom o tema de hoje. Assim, a nostalgia que chegou... É forte mesmo, cara. Pô, foi muito bacana. Então, obrigado, pessoal. Vamos estar aí presentes no, no nosso YouTube, no Spotify, Google Podcasts. Escolha a sua plataforma de áudio ou de vídeo aí. Assista, Participe. E tamo junto, pessoal. Na próxima semana, se Deus quiser. Um abraço pra todos aí. Uma boa noite, pessoal. Tchau. Um abraço a todos e tomem boa banho. Boa noite. Falou. <risos> E tomem banho, não Toma banho. Alô, tamo junto. Não que a gente. Viva uma vida, tá? O alguém é bom, mas viva. Beijão, pessoal. Até a próxima.